Pecco Banana será capaz de acabar com a maldição um número 1 e volver a bicampeão mundial? A temporada de MotoGP arranca este fim de semana. Amigas e amigos de Grande Prêmio, hoje chegamos com um vídeo sobre a luta por o título de MotoGP em 2023 pero antes les pido que dêem seu like a este vídeo, subscrevam-se no nosso canal e hágam um prognósticos que vai ser o campeão mundial este ano. Lá a MotoGP, lá temporada de MotoGP arranca eh, este fim de semana com uma grande novidade que é es, que são as carreiras Sprint. Vai haver Sprint em todas as 21 etapas do mundial este ano. Assim que vão ser 42 carreiras. 21 Sprint e 21 delas principais, o que vai cambiar todo, toda a dinâmica do fim de semana, mas este é es um tema para outro vídeo. Hoy hablaremos de la lucha por o título. E o grande favorito é Francesco Baiana. O italiano protagonizou uma linda remontada ao ano passado, estuvo 91 pontos por detrás de Fabio Quartararo, o campeão de 2021. Pero Protagonizou linda arrancada e terminou por delante do del francês para eh, lograr o primeiro título de Ducati en la, la categoria reina desde 2007, desde o logro de Case Stoner, Pero há que decir que pese a esta mala racha, Ducati já tem a melhor moto moto eh, MotoGP, há alguns sonhos, mas necessitava este empujão de um bom piloto como é Peco. Mas também há que dizer que Peco não vai ser o único piloto a pilotar eh, a melhor moto de la Grisha. Eh, su compañero agora em en Ducati, em en en equipo principal, é Enya Bastianini. Enya Bastianini quem protagonizou um bom campeonato no ano passado por Pramac, logrou o terceiro posto, ganhou quatro vezes, e agora chega para lutar, quem sabe, de igual com eh, o vigente campeão. E outro que também pensa em ser campeão é Jorge Martins, eh, Tinha uma rivalidade com Bastianini porque os dois estavam em Pramac o ano passado, com o sueño de chegar a Ducati, ao equipo principal. E a Bastianini logrou e Martim se quedou em Pramac, mas ele disse que se sente cómodo em eh, equipo Há que dizer que o equipo tem, eh, os dois equipos, eh, Ducati e Pramac. Têm a moto Ducati de 2023, é distinto de outros clientes de, de Ducati que vão usar a moto do ano passado. A segunda melhor moto da categoria hoje por hoje é a de Aprilia, e o capitão do equipe é Alex Spargarro. Spargarro, o eh, ano passado, eh, barajou com um retiro da categoria, mas tudo mudou quando logrou sua primeira vitória em Moto e também a primeira vitória de abrilha em categoria em termas de rio hondo é o RP de Argentina e desde então eh, sua somente mudou e agora sonha eh, com com o meu título sonha com mais vitórias e talvez, por lutar por o campeonato e eh, ai eh, la desventarha de Aprilia em estes momentos é es que já não tinha concessões do regulamento do ano passado eh, que outros equipos não tinham porque era um equipo em desenvolvimento. Agora Aprilia já não é um equipo em desenvolvimento, pero por outra parte tem agora um equipo cliente que é RNF e Yamaha por outra parte perdeu seu único cliente, assim que vai a ter um pouco mais de dificuldade para desenvolver a moto de Fabio Quartararo, que o ano passado já teve algumas dificuldades, eh, reclamava bastante dela equipo, eh, dela moto e este ano chegam com uma dobreza, um novo motor que vai a dar mais ponta, que era algo que era um ponto débil dela de moto do del ano passado. Pero em los testes pré-temporada lograram acercar-se um pouco de Ducati, pero siguen por detrás, así que não va a ser fácil para para Quartararo eh, juntarse se a, a este trio de, de Peco, Pecco, Bastianini e Martin. Também chegando claro Alexis Pagarro. e eh, eh, eh, en Yamahara Franco Morbidelli sigue sob pressão porque já não tem contrato para o ano que vem e o ano passado fez um muito mal trabalho. Há sempre que nombrar quando falamos de favoritos a títulos de MotoGP a Marc Marques. <ríe> entre os que siguen em categoria, é quem tem mais títulos, são seis o último em 2019. Desde 2020, vem luchando con, con, contra uma lesão muito dura no braço, eh, Isso quatro operações, e agora todo apunta que está em forma e listo para correr toda a temporada. Mas Onda, o ano passado, fez muito mal trabalho, e eh, Márquez, eh, cree que para é o primeiro RP em Portugal, em Portimão, eh, luta solo por o quinto posto como máximo, eh, não tem eh, confiança para chegar ao pódio. Mas eu sempre vou nombrar Mark Marques. Eh, Nick, nem sequer ni se ele si chega em persona é o mesmo até a mim e diz Eu não estou, eu não tenho chances de ser campeão show seguirei nom eh, nombrando a Marques e em nesta luta todos contra é o número 1, aí que é também é o próprio Pecco Baiana Baiana elegiu eh, é el o número 1 para correr este ano é es um número permitido só para os vigentes campeões, mas desde, desde 1998 desde o verdadeiro título de Mick Doohan que é o dueño do número 1 não no, no ganha o mundial. Alex Crivile, Kenny Roberts Jr. e Jorge Lorenzo eh, lo tentaram, mas não tiveram êxito, não puderam defender seus títulos com o número 1. Mas cabe recordar que Valentino Rossi e Mike Márquez nunca abandonaram seus números tradicionais, nunca correram com o número 1. Quem será o campeão de MotoGP em 2023? Opina nos comentários, subscreva-te a nosso canal e deixa tu like a este vídeo.